A Amazônia, como espaço rico de conexão da maior biodiversidade das Américas, também se conecta com o mundo de modos cada vez mais tecnológicos. Arquipélago do Marajó, a maior ilha fluvial do mundo, cercada de rios e seus afluentes, onde vivem em 16 municípios cerca de 600 mil pessoas, das quais. 70% na zona rural e nos campos. Nesses rincões distantes, o SERPRO está presente com seu projeto de telecentros comunitários, desenvolvendo e capacitando pessoas, contribuindo para a inclusão digital e social, a descoberta de talentos e desenvolvimento das redes comunitárias. Eu tive o prazer de ser um telecentro aqui no centro. E também agora eu faço parte do corpo de monitores, né? É interessante. A minha história com o telecentro, na verdade, é muito grande, na verdade. Em 2007, quando, nós, quando foi inaugurado aqui, é, não, ninguém praticamente tinha internet aqui no interior. Ninguém usava um laboratório desse aqui, né? Internet, computador. Tinha gente que chegava aqui e tinha medo de pegar no mouse, rapaz. A minha história no Telecentro né, começou quando eu passei na faculdade. O município, até uns 4, 5 anos atrás, eu não tinha nenhum ponto de internet. O Telecentro foi a referência. Foi um pioneiro nessa questão de, de, de disponibilizar a internet de graça. As pessoas. Nós fizemos capacitação no CERPRO, né? fomos qualificados para a gente ser multiplicador aqui no interior, entendeu? É, nós desenvolvemos um trabalho aqui em parceria com o CERPRO é, da seguinte maneira, onde o telecentro foi implantado para atender a comunidade é, adjacente da associação, é, sendo o bairro do Guamar, terra firme, canudos e cremação. Antes de conhecer esse local, assim, eu ia assim, para uma House mesmo, para sair Saibe, esses assim, para poder fazer pesquisa, trabalho, ou acessar a internet sem assim, redes sociais. Aí, aí no carro, quando eu vim pra cá, já, quando eu queria fazer um trabalho, já não precisei mais restar dinheiro no Saib. Já vi vários grupos vindo aqui fazer trabalho por conta de ser aberta ao público e gratuito, internet. A gente aprende muito, por exemplo, que isso é uma novidade, uma novidade, né? Trabalhar no espaço cidadão é uma coisa assim que tu começa a amar. Desse contexto, de seus 400 telecentros construídos em parceria com prefeituras, associações, entidades da sociedade civil e ONGs, em destaque, nós orgulhamos de apresentar o telecentro do bairro do Guamá, o espaço certo Cidadão, ambos em Belém e ainda o telecentro de São Sebastião da Boa Vista, a Pérola do Marajó.